olha aí para você ver, ó mais um Green para conta mais um Green para conta 50 reais de lucro nessa entrada que agora de primeira então eu quero mostrar para você que agora Júnior dá para fazer uma média de 50 uma média de 100 150 reais todos os dias com futebol virtual pegando poucas entradas e não correndo muitos riscos tem e eu vou te mostrar neste exato momento então não saia no vídeo que eu vou te mostrar agora, fazendo uma entrada na prática e te explicando o que você precisa fazer para você ganhar uma média de R$50 por dia, pelo menos R$ por dia, através do mercado futuro virtual. Então, simbora! Música Fala soldado, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da tropa milionária, o maior e melhor treinamento para quem quer ganhar dinheiro com futebol virtual do Brasil, o link da tropa está aqui na descrição se você quiser saber mais, ok? Bom, olha só, o tema do vídeo de hoje é, dá para ganhar uma média de 50, de 70, 100, 150 reais todos os dias através do mercado de futebol virtual? Tem, e eu vou te mostrar na prática, neste exato momento aqui na tela... Do meu computador, então fica grudado nesse vídeo, soldado, até o final se você de fato quer ganhar dinheiro de verdade com isso, se você é aquelas pessoas que estão buscando um botão mágico que você aperta e começa a ganhar dinheiro e etc com isso aqui, pode sair fora do vídeo que esse vídeo não é para você, tá bom? Então, primeiramente, se você gostou do assunto do vídeo, soldado, deixa eu já sentar aqui de uma vez, se você já gostou do assunto do vídeo, quero pedir para você deixar o seu like neste exato momento, porque o seu like é um termômetro que serve para eu analisar se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não, ok? Deixa um like aqui agora e se inscreva no canal, por quê? Porque se você... Se você quer ganhar mais dinheiro, acredito eu que se você chegou nesse vídeo, é porque você quer ganhar mais dinheiro com este mercado. Então você precisa sempre estar acompanhando os vídeos aqui no canal. Isso é um benefício pra você, tá? Então clique no botão de se inscrever aqui agora. Eu vou dar três segundos enquanto eu tomo a minha água aqui pra você se inscrever. E o editor bota uma música aí bem legal enquanto eu tomo a minha água, beleza? Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral. você é aí. Que engraçado vamos lá Tô simbora, soldado, agora sim, vamos pro vídeo. Primeiramente, quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Olha só, eu vou mostrar ali na tela, nós vamos pegar uma entrada ali na tela agora. Eu quero te explicar, Júnior, dá pra fazer 50 reais por dia? Por que, que tem pessoas que às vezes conseguem fazer uma grana e acabam perdendo essa grana? Eu quero fazer uma pergunta para você, coloca aqui nos comentários para mim. Eu preciso que você responda nos comentários, eu vou estar tá te respondendo, tá? Uh, você já ganhou grana alguma vez durante o dia? Tipo, já bateu a sua meta alguma vez durante o dia no mercado de futebol virtual e não parou e continuou apostando e acabou perdendo essa grana no final do dia? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes lá atrás e às vezes, para ser sincero, acontece até hoje, porque às vezes a gente acaba deixando... A, a ganância ali do dia falar mais alto E aí você bate a sua meta, paga você fala, nossa, vou só mais uma E aquele só mais uma parece que a vozinha é do cão Porque você fala, vou só mais uma E é incrível naquele só mais uma Muitas vezes, ao invés de você ter sacado Você acaba perdendo a grana por ter insistido E puxando o mercado ao invés de ter parado Então, já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários Quero mostrar uma coisa para você, só para você ter uma noção Primeiramente do porquê que dá para ganhar muita grana Ok? E porquê que tem muita gente Conseguindo fazer isso, olha só Quero mostrar pra você aqui agora, em tempo real. Nós estamos aqui dentro do meu treinamento, dentro do meu grupo VIP, Para quem não sabe, eu tenho a Tropa Milionária. Tropa Milionária é o meu treinamento, ele é completo, tem dezenas e dezenas de aulas para quem é iniciante, quer aprender neste mercado. Só que a gente tem o nosso grupo VIP, onde eu mando as entradas lá a galera já prontas com nossas análises. Olha só, só no dia de hoje, tá? Olha só, são 11 horas da manhã ainda, tá? São 11 horas da manhã. Só no dia de hoje, ó, nós já temos aqui... 40 Greens e apenas 2 Reds no dia. Isso às 11 horas da manhã e estamos neste exato momento com 14 Greens consecutivos. Presta atenção nisso. 14 Greens consecutivos neste exato momento. E aí eu quero te mostrar o resultado de ontem. Eu quero te mostrar isso aqui também. Olha só para você ver o nosso resultado de ontem, para você ver como que o nosso grupo é sinistro. Olha só. 70 Greens ontem e apenas um Red. 70 Greens e um Red. Eu quero te mostrar uma outra sequência que nós pegamos aqui, ó. Só para você ter uma noção do que eu tô te falando, tá? Ontem nós pegamos, soldado, calma aí. Tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar, eu quero te mostrar isso aqui para você ver que aqui a gente mostra o resultado. Olha só, foram 62 Greens consecutivos ontem. Chegamos até 62 a 0 ontem. Aí eu te pergunto, como que não bota 50 reais no bolso dessa forma? Como que não bota 100 reais no bolso dessa forma, tá? Então assim, a gente tem alunos que estão fazendo uma grana muito foda com isso Mas aí tem três pontos, tá? Porque eu não tô aqui pra falar exatamente disso, não Tem três pontos que eu quero te mostrar Que fazem com que você ganhe dinheiro com isso Mas por que eu tô te mostrando isso daqui? Porra, 62 greens consecutivos Aí eu te pergunto Se você pega 62 greens seguidos no dia Você consegue ganhar uma grana ou não consegue, mano? Pelo amor de Deus É claro que eu não recomendo você pegar isso daqui Que aí entra os três pontos que eu separei pra você rapidamente Antes da gente pegar uma entrada ali agora na prática, tá? Que é o quê? Olha só Vou falar rapidamente aqui, passo número um: fique sempre de olho no mercado, então uma coisa que eu sempre vou te recomendar é você ter acesso a um site de análise, caramba mano, era pra eu estar com um site de análise aberto aqui ó, vou fazer um login no meu site de análise aqui pra você ver aqui ó, então aqui eu tenho meu site de análise, para quem não conhece também, é, o link do site vai estar aqui na descrição também, você pode fazer parte do site por 29 contos se você quiser, tá bom? Mas enfim ó, então você tem que ficar sempre atento ao mercado, então aqui mostra tudo em tempo real, tudo que tá acontecendo, isso que é um ponto importante, ok? Ponto 2, tá? Pegue poucas entradas no dia. Eu recomendo você não fazer uma loucura, não meter o louco de pegar 10, 15, 20, 30 entradas no dia, como eu sei que tem umas pessoas que fazem. Ponto chave. Quanto mais tempo você ficar online no dia, do, na casa de aposta, pegando entradas, mais chance você é tem de pegar um Red e se ferrar. Então, essa é a regra, ok? Ponto 3. Saque a sua meta... Opa! Religiosamente Ou seja, bateu sua meta, saca ela Mas Minha meta é 50 reais, Júnior. Bateu 50 reais um dia, saca a sua meta Isso é importante, tá? Você vai ver o dinheiro entrando na sua conta Você vai usar aquele, aquele dinheiro, então vai aumentar a sua crença de merecimento Vai aumentar a sua crença de que aquele negócio realmente funciona Então isso é uma parte importantíssima, ok? E ponto 4 Vou pegar uma entrada na prática Essa que eu anotei Pra vocês, tá bom? Então é o seguinte, olha só, vou pegar uma entrada aqui na prática. O que eu vou fazer? para vocês terem uma noção se realmente dá pra gente fazer uma grana ou não. Vou tentar fazer 50 reais de lucro com uma entrada aqui que o meu robô mandar. Então vou aguardar o meu bot, mandar uma entrada aqui agora. E assim que ele enviar essa entrada, eu vou pegar aqui na prática para você ver se realmente dá pra ganhar grana com isso ou não. E um detalhe importante, tá? Ah, Júnior, eu tenho algumas dúvidas. Eu quero tirar algumas dúvidas com você sobre o mercado, quero tirar algumas dúvidas com você sobre o futebol virtual, sobre o grupo VIP. Vai estar aparecendo aqui na tela para você agora o meu número do WhatsApp, tá? Eu disponibilizo eu meu próprio número para quem quiser tirar alguma dúvida então vou deixar aqui para você uma, a, o meu número vai estar tá aparecendo aqui o editor vai colocar minha, meu número aqui agora se você quiser dá um pause na tela aqui agora salvo meu número aí dá nos seus contatos me manda um oi lá depois que a gente troca umas ideias Beleza então é isso olha só assim que o meu robô mandar uma entrada aqui a gente vai fazer essa entrada juntos beleza vou aguardar aqui uns minutinhos vamos embora então, olha só para você ver soldado Ó, meu robô mandou uma entrada aqui agora na euro tá vendo minuto 26 Ok? O jogo vai começar agora, olha. Falta 32 segundos, então vamos fazer uma entrada aqui e vamos tentar fazer um lucro exatamente de 50 reais, ok? Então a odd é 2, como você pode ver, ó. Eu vou colocar 50 reais aqui, para voltar um total de 10 reais e vamos acompanhar o jogo. E vou passar inclusive um insight para você aqui agora, que agora eu acho que pode te ajudar, tá? É, você vai você vai reparar que com o meu tá em espanhol, ok? Por quê? Porque a qualidade da imagem aqui na BS3205, no futebol virtual, quando você coloca na, na língua. Espanhola Fica bem melhor o jogo tá? Então olha só para você ver. Ó, O jogo vai começar aqui agora Vamos ver se a gente já consegue pegar esse green aqui de primeira Quem sabe Nosso grupo tá com resultado neste momento de 41 Se eu não me engano a 2 Ali eu vou mostrar para você atualmente Mas vamos ver ele Vamos acompanhar o jogo Primeiro chute ali para fora tá? Vamos aumentar um, levemente o volume aqui Porque o narrador do espanhol eu não gosto muito não que ele grita demais ó, Um gol já saiu Olha como a qualidade da imagem na, na, na quando você coloca espanhol fica bem melhor, olha, fica bem mais nítido, tá? Um gol já saiu. Se sair um gol agora da desse time de azul que no caso é a Holanda, tá? Nós ganhamos a aposta, ó. Vamos acompanhar ali. 2 a 0. Olha só para você ver. 2 a 0. Acabou o primeiro tempo. E vamos ver, a gente precisa de um ataque da Holanda Até agora só a Turquia, que é a seleção de vermelho Que ataca, ó Só a Turquia que ataca até o momento, né Não teve um chute da Holanda que é de azul Na hora que tiver também Acho que vai ser o primeiro gol já aí ó, agora, hein Se sair um golzinho nós já ganhamos cinquentão Chute, pegou o goleiro Ó, outro ataque da Holanda Mais um green no grupo aqui, ó. Deu green no grupo. Olha aqui, ó. Já estamos com 14 greens consecutivos no grupo. Minuto 26. Green de primeira de novo. Tá aí, ó. Aqui, ó vamos clicar aqui, ó. Em apostas determinadas, que no caso são apostas, as, apostas finalizadas. E tá aí, ó. Cinquentão. Voltou zão. Primeira entrada basicamente do dia, 50 reais de lucro, mano. De lucro. Aí a questão é, digamos que a sua meta seja bater 50 é reais de lucro. Você pode fazer isso como entrada e pronto. O grande problema da maioria das pessoas é o grande fato de não conseguir parar. Por que, que eu tô falando isso para você? Vou te dar um exemplo, tá? Apesar da nossa assertividade ser muito alta, eu não vou ser hipócrita não. Quero te mostrar alguns dados aqui, ó. Olha só para você ver. Neste exato momento, nós estamos já com 42 brings no dia contra 2 reds apenas. Apenas, tá? Então olha só para você ver, ó 42 Ficou parecendo um 9 isso aqui 42 greens Contra 2 reds Ontem Vou tentar voltar aqui para você ver rapidamente Olha isso aqui, ó Se a gente consegue voltar no resultado de ontem Que sim, ó Já está aqui no resultado de ontem Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Olha ontem Ontem nós terminamos com 70 a 1 Você tem noção? Que são 70 greens Ok 70 greens no dia e apenas um red então a taxa de lucro aqui é animal Olha a porcentagem no dia mano ficou basicamente com 99% de assertividade tá hoje estamos com 42 a 2 o resultado também está muito bom olha só 95% de assertividade só que qual que é o maior gatilho que eu deixo para você conseguir ter um grande resultado dentro deste mercado soldado que que, que que eu te indico a fazer de vida, Preste muita atenção nisso, ok? Sabendo que a assertividade é muito alta, o que, é que eu gosto de fazer? O que, é que eu, Júnior Moreira, geralmente faço? Eu divido a minha meta para poucas entradas. Por mais que a assertividade seja muito alta, eu não sou um cara... É, na verdade, eu já fui um cara ganancioso. Aquele cara que quer fazer 700, 800, quer fazer dois mil reais no dia. Só que o problema é que para fazer isso, você tem que pegar muito mais entradas durante o dia. E por mais que a nossa assertividade seja boa, uma hora acontece o Red. Entende? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a minha meta e dividir para poucas entradas porque a gente diminui a probabilidade de pegar um red. Porque é uma matemática simples, tá? Quanto mais tempo você passar dentro da casa de aposta durante o dia, mais chance você tem de pegar um red. E aí eu quero te contar um segredo: são exatamente dessas pessoas que a casa de aposta ganha a grana dela. Das pessoas que não sabem parar. Pensa comigo, o, o cara que é esperto, o cara que entra ali, poxa, em 10 minutos ele faz ali duas, três operações, fez, por exemplo, 50 reais, 100 reais, não sei. Colocando uma meta assim, o cara, que foi lá em 10 minutos, fez duas operações, pronto, fez em reais, sacou, acabou. A casa não vai pegar daquele cara. Agora, imagina o cara que fez 50 ali, ponto. Nossa, eu vou pegar mais uma. Nossa, fez mais 50, não vou pegar mais uma. Nossa, fiz mais 50 aqui, isso. vou pegar mais uma entrada aqui. E vai, e vai, e vai, uma hora, com o que, que vai acontecer? Vai tomar um red, vai perder tudo, e vai colocar culpa na casa, vai colocar culpa no mercado, porque ele não parou, sacou? Então, o que que geralmente eu faço, tá? Só para você ter uma noção, eu pego a minha meta vamos dar um exemplo aqui para a maioria das pessoas tá A maioria das pessoas geralmente coloca uma meta de 50 reais correto então o que que eu faria olha só para você como se torna uma parada mais simples ó você pode pegar a sua meta de 50 reais e dividir por exemplo para quatro entradas opa entradas beleza se você pegar aqui você precisa então de ter um lucro de 12 e por entrada mano olha só para você ver não é nenhum bicho de sete cabeças não você pega apenas quatro entradas, busca ter um lucro de R$12,50 e um total de 50 reais no final do dia. E pronto. Saque essa grana bota no bolso. Ah, Júnior, eu quero tentar ser... É, não quero pegar muitas entradas ainda, quero pegar menos. Você pode pegar esses R$50,00 reais dividir por duas entradas. Ou seja, você vai pegar duas entradas com lucro de 25 reais, mano. Só duas entradinhas no dia. Olha essa atividade, por exemplo, aqui. 42 a 2. Entende que é o que eu tô te dizendo? O grande problema é que a galera vai ficando viciada assim no sentido de gananciosa, que é, nossa caralho, o robô tá por exemplo, aqui agora, tá com 16 greens seguidos, então eu quero pegar esse embalo, eu quero pegar 10, eu quero pegar 20, eu quero pegar 30 entradas. Ontem nós pegamos simplesmente 61 greens consecutivos, então assim, a nossa certidão é muito alta, então se você quiser pegar 5, 10 entradas, por exemplo, no dia, você tem uma possibilidade muito grande de fazer muita grana também, muito mais grana, tá? Porque nós temos alunos que têm grandes resultados. Eu vou mostrar pra você aqui uma noção, pra você ter uma noção. Olha isso daqui, ó. Eu mandei ontem no grupo. Olha o resultado desse aluno aqui. Só ontem, ó. Porque o nosso resultado terminou, esse resultado que eu falei pra você, né? De 70 a 1. Esse aluno aqui, olha só. Ele fez três saques somente ontem. Ele fez um saque de 600, fez um saque de 500, fez um saque de 300. Você somar aqui dá 1.400 reais de saque. Olha aqui, ó. Surreal o dia de hoje. Foi o que ele mandou ontem à noite. Então para você ter ideia, porque terminou 71, então olha só, o cara conseguiu fazer 1.400 reais no único dia, então dá, dá para você fazer uma boa grana durante o dia, mas colocando uma meta palpável, por exemplo, 50 reais durante o dia, é totalmente alcançável se você fizer de forma responsável, é isso que eu quero que você entenda. Não mete o louco de querer pegar 10, 20, 30 entradas mano, bola uma meta, você precisa ter uma meta, eu sei que muitos alunos não desembolam uma meta, e aí o que que acontece? Como o cara não tem uma meta, ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até perder tudo. Porque não tem uma meta. Quando você estipula uma meta bem desenhada, então digamos que você coloque aqui, a minha meta é fazer 50 reais por dia durante 30 dias no mês. Então, no final do mês, você tem reais de lucro. Você entende? O problema é que o cara, ele quer que uma banca de, por exemplo, uma banca de 100 reais Aqui, o cara quer fazer 200 no dia Aí vai tomar, mano Uma hora vai acabar tomando, entende? Então você precisa ter uma meta desenhada Pegar essa meta Bater essa meta De vida ela não para muitas entradas Quanto que eu recomendo? Depende, tá? Eu gosto de fazer a minha, as minhas entradas A minha meta do dia Geralmente com três a quatro entradas Geralmente Em dias que o robô está com uma assertividade muito alta Igual ontem, pegou 60 greens seguidos, por exemplo Pegou 60 greens seguidos Ontem eu fiz 7 entradas Então ontem eu também fui um pouquinho a mais Foi a famosa gordurinha Mas geralmente eu pego de 3 a 4 entradas e só Durante o meu dia Então se você faz isso, você faz o seu negócio ficar totalmente Mais simplificado E você consegue ter um puta de um resultado Tá bom? Então é isso Pra quem tá me perguntando, galera, lá no meu Instagram, etc, sobre como que funciona o grupo VIP, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o link do grupo aqui, mas vai estar tá aparecendo aqui na tela para você agora o número do meu próprio WhatsApp. Você pode me chamar, tá aqui, ó. O WhatsApp tá aqui, ó. Você pode me chamar aqui no meu próprio WhatsApp, que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Eu mesmo vou estar respondendo você lá. O número tá aparecendo aqui, pode me chamar se você quiser tirar alguma dúvida, tá bom? E o link do grupo grátis também, pra quem quiser fazer parte do grupo grátis, testar primeiro as nossas entradas, vai estar aqui na descrição também, basta entrar lá no nosso grupo gratuito. Mas o segredo é que não tem segredo. Basta você fazer a parada de uma maneira profissional para você conseguir ter um puta de um resultado legal, tá bom? Então é isso. Uma coisa que eu quero pedir pra você em troca agora é que se você gostou do vídeo, mano, deixa um like aqui, tá? clica aqui no botão do like, porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e fazer eu entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. Deixa um like, deixa um comentário também. E é isso daí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu, Fabinho.